Bom dia. Daremos início à 14ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Aroes Feitão Neto não passa parada as sessões de sorteio, salvo em casos de conexão, tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º da norma de organização anel nº 18. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.50.000. 3385 2022 76 leilão número 2, 2022, destinado à contratação de serviços de transmissão de energia elétrica. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. Após a publicação da lista de sorteio, foi identificada a conexão deste item ao processo 48.500.0030.96.2021.96. Sorteado ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto na 25ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021. Portanto, esse processo vai para o diretor Sandoval. Item 3, processo 48.500.005.479.201551, requerimento administrativo interposto pela NC Energias Renováveis S.A. com vistas ao ressarcimento dos custos incorridos para implantação do serviço ancilado do sistema de proteção, SEP, no complexo eólico Corredor, Senandes, Corredor do Senandes. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 4. Os processos dos itens 4 e 5 serão distribuídos com conexão, tendo visto o artigo 4 da norma de conexão, anel né, número 18. O item 4 é o processo 48.50.0034.34.202.71. E o 5 é o 48.50.0050.03.2020.8.3. O assunto de ambos é a consolidação de normas do tema produção e comercialização de energia nos termos da portaria ANEL. Número 6.405, 2020, objetivando atender o decreto 10.189, 2019. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio Neves Guerra. Os itens 6 e 7 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4 da norma de admissão anel número 18. O item 6 é o processo 48.500.0034.24.2022.35, requerimento administrativo interposto pela Linhares geração SA, com vistas à excepcionalidade aos procedimentos de rede para implantação do sistema de medição de faturamento da usina térmica Luiz Oscar Rodrigues de Melo, UTE Lorme, e o item 7 é o processo 48.500.033.73.2022.41 requerimento administrativo interposto pela Povoação Energia S.A. com vista da excepcionalidade aos procedimentos de rede para a implantação do sistema de medição de faturamento da usina térmica Povoação 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8. Processo 48.500.0065.95.2021.35, Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA, em face do despacho 109 2022 emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. Vamos um ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 82 recurso administrativo, interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISSA de em face do despacho 2.618.2021, emitido pela SRT. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 10, processo 48.500.005683.2020.39, recurso administrativo interposto pela AT1Z1 Energia SA, em faixa do despacho 2269-2021, emitido pela SRT. Diretora Elisa Bastos Silva. item 11, o diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O item 11 é o processo 48.50.0021.10.2013.24 e outros. Pedido de reconsideração é interposto pela IBITU Energia SA, em face do despacho 747 747.2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O item 12 é o processo 48.500.0003.62.2022.18. Pedido de reconsideração é interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, (ABEólica) e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, em face do despacho 661 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretor Sandoval de Aroes Feito Neto, não participado do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 13 é o processo 201946 pedido de reconsideração interposto pela Belo Monte Transitorio de Energia S.A. em face do despacho 777 2022 diretor Elvio Neves guerra item 14 processos 48.500592 2014 72 e 3383 201477 pedido de medida cautelar interposto pela TransLead. Empreendimentos em incorporações LTDA, com vistas à suspensão do cronograma de implantação das pequenas centrais hidrelétricas Assungui 2E e Assungui 2F e à devolução dos aportes das garantias financeiras. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15, processo 48.500.0012.42.2021.49, pedido de medida cautelar interposto pela EGE Sul Distribuidora de Energia SA, em face do despacho 766.2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de, de, de Distribuição SRD. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16, processo 48.500.0034.82.2022.69, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Solar Sertão 5, Energia SPL, TDA, com vista da suspensão da obrigação de pagamentos nos, dos montantes de uso do sistema de transmissão, MUST, referente ao contrato de uso do sistema de transmissão 223.2020 da Central Geradora Fotovoltaica Sertão Solar Barreira 5. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17, processo 48.500.0003.99.2022.38, requerimento administrativo interposto pela Veredas, transmissora de eletricidade SA, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 17, 2017. Sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18. Processo 48.500.0046.68.2015.14 e 0004.33.2017.15. Requerimento administrativo interposto pela Oeste de Canoas Petróleo e Gás Ltda com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade de alteração de cronograma de implantação da usina termoelétrica Oeste de Canoas I. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19, processo 48.500.38.38.2020.01 e outros... Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras, geradoras fotovoltaicas. Boa sorte, 1 a 7. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20. Processo 48.50.0069.73.2019.66 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas. Celeu Barreiras, 1 a 10. Diretora Elisa Basto Silva. Item 21. Processo 48.500.000.10.96.2018.56 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas. Mauriti, 1 a 9. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 22, processo 48.500, 2018, 40 e outros. Alteração de cronograma das centrais é, geradoras fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves, 1 a 4. Diretora, Elisa Bastos Silva. Item 23, processo 48.500.045.65.2018.99, transferência da autorização da usina termoelétrica Serradão 3, atualmente, atualmente detida por Bioenergia Serradão 2, LTDA, em favor das empresas Bioenergia Boa Esperança LTDA e Usina Serradão S.A., integrantes do consórcio UTE Boa Esperança LTDA. Diretor, Elvio Neves Guerra. Item 24. Os processos dos itens 24 a 36 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de alunção anel número 18. Os processos são... Os processos 48.500.000.16.01.2019.43. 16, 16.02.2019.98. 16.03.2019.32. 16.04.2019.87. 16-05-2019-21, 16-06-2019-76, é, 16-07-2019-11, 16-08-2019-65, 16-09-2019-18, 16-10-2019-34, 16-11-2019-89, 16-12-2019-23 e 16-13-2019-78. O assunto é a transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas UFV-PRX Janaúba 1 a 13, atualmente detidas pela de Brasil Energia Sustentável Ambiental LTDA, em favor das empresas Brennage Energia Solar Janaúba SPLTDA 1 a 13. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 37. Processo 48.50.0032.93.2020.24 e outros. Autorização para as empresas Complexo Voltaico, Carnaúba Solar, SPL TDA. É, Complexo é, Voltaico, Carnaúba Solar, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Carnaúba 1 9. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 38, processos 48500 -05776 -2021 44 e 99 Autorização para ON, 3 Maria, geração de energia SPL TDA. implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Orion 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 39, processo 48.50.0026.73.2019.16, 26.83.2019.43 e 13.49.2021.97. Autorização para a solar do Nordeste, Energia Renovável LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Soldo Agreste 1 e 3. 1A3, perdão. 40, processo, processo 48.500, 0013, Autorização para Sol Soldo Agreste Geração de Energia LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fo fotovoltaicas Soldo Agreste 4, 5 e 6. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 41, processo 48.50.0010.48.2020.8.2.10.47.2020.38. Autorização para Seis Solar e Empreendimentos é, Energéticos SA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas de racho 1 e 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 42, processo 48.50.001889.2021.71.1885.2021.192. Autorização para a usina eh, Energia Fotovoltaicas Jequitinhonha LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Jequitinhonha 1 e 2. Diretora Elisa Bastos e Silva. Item 43, processo 48.500.049.93.2021.17 e outros. Autorização para a energia gestão de projetos solares LTA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Morro Preto 1 a 40. Diretora Elisa Bastos Silva. 44, processo 48.500.0003.06.2022.75, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Amazonas Transmissora de Energia SA das áreas de ter necessárias à transição do, teixo, do trecho aéreo para o trecho subterrâneo da linha de transmissão Lexuga-Tarumã, circuitos 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. 45, processo 48.500.0008.72.2022.87, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da meis 8 Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação São Miguel. Diretor Elvio Neves Guerra. 46, processo 48.500.0029.90.2022.20, declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa, em favor da COPEL, Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Cornélio Procópio Andirá. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 47, processo 48.500.0030.25.2022.74, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa, em favor da Copel Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Ibiporã, biporã, Cornélio Procópio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 48, processo 202226 Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3AD, das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Porto Alegre 8, Porto Alegre 17. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 49, processo 2022 10 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Paraíba, distribuidora de energia SA, das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição São Gonçalo Cajazeiras. Diretor Efraim Pereira da Cruz. E item 50, processo 48, 500, 52, 12, 2021, 10 requerimento administrativo interposto pela Energisa S.A. com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas pelas empresas Energisa Paraíba, distribuidor de energia, e Energisa Borborema, distribuidor de energia, sujeitas ao controle acionário é comum nos termos da resolução normativa 1003-2022. diretor Elvio Neves Guerra. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 14ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.